O que é RLP? RLP é uma ferramenta desenvolvida pela B3 e aprovada pela CVM para dar liquidez ao mercado e garantir o bom funcionamento do processo de formação de preços. A sigla em inglês quer dizer provedor de liquidez para o varejo. Com ele, você consegue comprar ou vender mini contratos de índice e dólar com maior profundidade de liquidez no livro de ofertas, que ficará mais competitivo, inibindo assim o slippage, ou seja, uma possível escorregada na ordem, principalmente em momentos de vácuo de liquidez. Isso permite que as combinações mais vantajosas sejam feitas em favor do investidor, garantindo a ele que o preço da operação seja igual ou melhor do que o disponível no livro de ofertas. Além disso, aqui na Genial, clientes com RLP ativo possuem corretagem reduzida ou até mesmo zerada. Investir é inteligente, lucrar é genial.